Um vídeo de grande utilidade aqui no que diz respeito à direção hidráulica automotiva. É, e a nossa especialidade, especialidade aqui é em carros leves. Tá então nós vamos falar aqui hoje aqui do Polo. Polo 2002, fabricação barra 2003, né? Volkswagen. É o um Polinho de faróis Redondo. É um carro que tem as suas características por ter uma direção é, Um tanto quanto moderna para a época Que é a direção elétrica e hidráulica né? E como toda direção tem a sua recorrência de problemas e defeitos tá? Então nós vamos mostrar aqui e falar das curiosidades peculiaridades desse carro Esse super carro Mas que na direção tem os seus efeitos aí e que muitas vezes você é proprietário, você é dono desse carro Se você possui um tipo de carro como esse A gente vai falar aqui de alguns detalhes Relacionados aos defeitos que dá nessa direção ok? Então continue com a gente Porque esse vídeo de hoje vai ser longo E a gente vai falar de muita coisa relacionada a essa direção Caixa de direção, óleo, bomba da direção Como que funciona, então a gente vai falar sobre aspectos dessa direção, ok? Então vamos para a próxima parte, onde a gente vai demonstrar aqui aonde que fica essa direção. Muito bem, pessoal. Aqui olha só. Aqui está a bomba da direção desse carro. Bomba elétrica hidráulica, tá? Aonde ela recebe aqui o óleo, tem um reservatório em cima acoplado. E aqui está a parte eletrônica aqui no meio, e aqui o motor elétrico, que é o que toca a bomba que fica dentro do reservatório, produzindo assim pressão bastante para poder dar assistência na caixa. Assistência é essa que pode chegar aí a 80% É uma direção muito boa Funcional, leve Porém tem os seus problemas de manutenção Que não são baratos Quando essa bomba queima, por exemplo Ainda há a opção de fazer a conversão Que é tirar essa bomba E aplicar uma bomba hidráulica convencional É um sistema que tem um certo Uma aplicação útil Porque se torna um sistema mais barato Certo? E um sistema onde de fácil manutenção também. É, mas não é... A, o serviço como um todo, junto com as peças, não é um tanto quanto barato. A gente aqui está fazendo esse serviço aqui hoje por dois mil reais à vista. Então, se é o seu caso de, produ de produzir e de trocar essa bomba, por conta da direção está dura, a gente está aqui em volta redonda para poder te ajudar. Ok? Vamos agora para outras partes aqui É onde que fica o alojamento da caixa de direção Ela fica por aqui tá? Nós vamos mostrar aqui depois Ela no lugar Ela não está aqui agora mas vamos mostrar depois Ok? Então é onde que até agora é a principal questão A gente vai falar aqui o sensor Esse aqui é o sensor de torque Ele é acoplado ali a caixa de direção Tá Tá joia? Então se esse sensor se ele corta o chicote aqui Se há alguma interferência aqui no chicote Essa direção também pode ficar dura São detalhes aí onde o eletricista, principalmente o mecânico Que pega um carro desse aí em qualquer lugar do país Ele é, pode levar um certo tempo até chegar na solução do problema E pode ser aqui, tá? Tem que ser verificado No que diz respeito a situações dos componentes É elétrico e parada da direção pode estar relacionada aqui a bomba elétrica hidráulica. Ela fica aqui, logo atrás, aqui do parabarro. É um local aqui de fácil acesso, certo? Faça acesso também para água, né? A água, quando bate, você mergulha ou você passa em algum local alagado, tem, tá sujeita essa bomba aqui pifar, parar de funcionar. Se você mergulhar ela dentro da água, ok? Vamos para a próxima parte então? Muito bem, agora estou aqui. Novamente Com a nossa cara limpa Mas não tão limpa assim Pronto para tu tapa <risos> Mas não é o um caso, né? Se Deus quiser, a gente vai ajudar alguém aqui Com, essa, com esse vídeo de hoje é, Tô tirando minha máscara Porque a gente está aqui, graças a Deus No local Controlado, certo? O acesso aqui à oficina Ele é ali regularizado E quando a pessoa entra aqui a gente tem o um álcool gel né, para passar nas mãos, as pessoas têm que entrar com máscara. Então a gente está tomando aí os devidos cuidados aqui em preservar a nossa saúde e a saúde do cliente que chega aqui. E continuando aqui nessa, nesse vídeo, interessante, onde tivemos aí algumas interrupções, né? A gente está em funcionamento, então chega carro, chega cliente, chega alguma coisa que de vez em quando meio que toma atenção para outro destino que não é o que a gente pretende abordar mas vamos falar agora aqui da curiosidade da caixa de direção tá agora vai mostrar aqui nosso editor nosso chefe aí da edição a caixa de direção que a gente tirou ali do carro O que está acontecendo com essa caixa o sistema ali ele não vivou por conta da bomba onde a gente já demonstrou o que houve aqui foi uma coisa também que é comum desse tipo de direção da vox da plataforma G5 né? geração 5 em diante que é a, a o desgaste ou é destruição mesmo literal do, do, do da bucha ou do rolamento que vai aqui que faz o apoio dessa peça aqui tá uma buchinha vou pegar para você é essa buchinha esse rolamentinho tá joia ele vai aqui ele faz apoio ele faz apoio ali embaixo ele que segura de não ficar batendo se esse é seu caso aí seu carro tá batendo pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, passa em um buraco passa em lombada ele produz barulho pode ser que esse rolamentinho esteja estourado ali dentro tá vou iluminar ele para te mostrar e você vai poder ver que olha lá dentro como que está totalmente destruído ali Totalmente destruída ali a buchinha ou rolamento de rolete, fazendo com que essa direção fique tremendamente perigosa. Essa direção pode ficar muito perigosa quando essa buchinha ela estoura, por quê? Porque essa peça aqui ela trabalha com aquele sem fim, certo? Que trabalha aqui. Então quando tá sem apoio, fica batendo e sofre muito desgaste. No caso aqui de nossa amiga, nossa cliente aqui desse carro, estava pulando, estava pulando o dente quando ela virava. Travava de vez em quando. E aonde pode se ver aqui, ó, nesse ponto, tá? Onde pode se ver aqui que nesse ponto o desgaste é maior. Observa aí que está mais clarinho. Está mais iluminado aqui o ponto de desgaste, olha só, rebaixou esses dentes aqui, isso quando não desgasta só três desses aqui do meio, ou quebra algum desses dentes, ou quebra os dentes do sem fim, então isso é muito arriscado, é muito perigoso, você que tem esse problema aí no seu carro, da família Volkswagen Fox Polo, tá, e aí está incluído Space Fox. Cross Fox, é, é, qual mais Fox, Voyage também pode estar equipado com esse tipo de caixa de direção, com mais Gol, Saveiro, né? E, e são esses aí, é, por enquanto, né? Então você pode estar com esse problema porque a caixa de direção da marca Coelho Gtech, né? Ela, eles que equipam a Volkswagen ou a direção da Volkswagen com esse tipo de sistema. Pode estar correndo nessa sua direção. Então, essa caixa aqui, ela se tornou uma sucata. Não tem mais utilidade a não ser a carcaça ou algumas peças dela. Esse embuchamento, essa buchinha de rolete, ela pode ser substituída. Se o problema for só esse, não houver desgaste aqui na cremaleira. Ela pode ser substituída por uma bucha de bronze. Uma bucha macisa. Ou de nylon. Teve um colega aí do canal que nos sugeriu, né? Colocar nylon. Mas eu prefiro o bronze, que é uma coisa mais rígida, né? E que tem aí a chance de maior durabilidade. Tá? Então a gente pode trocar aqui o sem fim, né? A base do sem fim, por uma de bronze. Mas existem originais. Alguns fornecedores aí nossos têm disponível para vender essa daqui, tá, Joia? Para poder evitar esse tipo de problema, porque aqui ela vai perder um dinheiro a mais para poder colocar outra caixa que é que a gente está preparando aqui, certo, para poder fazer a revisão. A gente tem ali possui isso sucata certo? É, que vazou, que teve algum problema. A gente comprou de seguradoras, né? De alguns alguns desmanches aí e colocamos sempre sim para revisar. E é o caso aqui dessa caixa é mais nova, Gtech, tá? Enquanto essa aqui tá só com a marca coelho ainda, é uma caixa mais nova, pode perceber aqui, entendeu? Então nós vamos estar montando ela. Aqui está a cremaleira, a cremaleira com, olha só a diferença. Tem um desgaste ali no meio, tem muito pequeno, mas o restante dos dentes estão perfeitos, estão aqui íntegros, aonde que dá para poder fazer uma perfeita aplicação. A não ser pelo ferrugem ferrugem que está começando É uma cromagem Já danificada Possui alguns riscos, poucos riscos Mas que dá para recuperar Com brunimento A gente tem falado aí no canal A respeito de brunimento Tem algumas pessoas que é, disseram já Para a gente aí que não tem como recuperar é, Brunindo, é só cromando Ou recromando Mas eu discordo Eu tenho aplicado aqui Essa técnica de brunir até com uma quantidade de ferrugem maior do que essa que está aqui, bem maior, tá? e o resultado é 100%. É uma das caixas de direção que menos me dá problema, menos me dá aqui é, retrabalho ou cumprimento de garantia. Tanto os carros da Fiat quanto os das Volkswagen, com esse modelo de sistema, eu consigo recuperar 99% dessas caixas de direção. Então se te falarem que não tem recuperação Que não tem como é, é, Recuperar Estão tentando te enganar E é mentira A não ser que Aconteça isso aqui: Quebra do dente, desgaste do dente Da cremaleira Ou algo parecido Aí sim Mas para chegar nesse ponto aqui Olha, é muitos anos de rodagem Com o rolete quebrado Com boa situação, com alguma anomalia aqui e falta de funcionamento Porque do contrário Isso aqui é o 1% tá? E 99% Tem como recuperar Outra curiosidade aqui É a cabeça A cabeça aqui do da, Do corpo de válvula O detalhe aqui para esse sistema elétrico hidráulico Que aquele sensor que eu te mostrei lá Ele entra aqui ó. Ele é acoplado aqui Diferente Do sistema que é hidráulico com, com, Comum convencional, está fechada ali a passagem por que? porque aqui trabalha aqui dentro, trabalha um sensor um sensor onde em comunicação com a centralzinha que tem lá esse sensor aqui certo? ele, ele, ele dá aqui o tom para onde que vai a direção então é onde que não pode faltar tomar cuidado aí os mecânicos que quando pegar um sistema deles, não deixar perder porque se você perde isso aqui não vai dar direção para lado nenhum <risos> ok? então são detalhes que você não pode deixar passar batido tem que dar muita atenção é um sistema muito bom apesar dessa recorrência de problemas tá? é um sistema que olha só, eu gosto muito de trabalhar no reparo desse tipo de caixa de direção tá joia então por enquanto é isso daqui. Eu vou te mostrar depois detalhes do brunimento. Tá ok? Já pronto. Vou demonstrar depois a caixa pronta, toda já trabalhada, limpa, montada. E vou te mostrar o funcionamento do carro. No carro a gente vai falar ainda mais sobre o óleo, os tipos de óleo que a gente pode estar aplicando nesse sistema de forma assim, um tanto quanto mais econômico. Porém com a mesma qualidade, ok? Então forte abraço e até daqui a pouco para a próxima tomada de vídeo aqui. E aí pessoal estamos de volta aqui para mostrar agora detalhes tá, do brunimento que a gente fez aqui na haste ou no eixo da caixa de direção é, que vai ali na é, equipar o polo o polo aqui né G5 2000 2 barra 2003 que a coisa está equipada com essa caixa de direção GTECT tá, cor GTECT é a mesma fabricante, made em Brasil porém, essa tecnologia aqui é japonesa, tá tecnologia japonesa então, voltando aqui a falar sobre essa cromagem é um sistema que é, é, ele, apesar da, da, dos defeitos, é um dos que mais vaza, né em relação às montadoras Campeão de vazamento é esse daqui, em segundo lugar é Ford e Fiat. Então, aonde que, se tratando de Volks, o detalhe principal é a questão da cromagem. Como, se, como as pessoas não fazem, não tem o hábito de fazer manutenção do óleo, que é a troca do óleo a cada 20 mil quilômetros, tem que trocar esse óleo. Porque a vida útil dessa cromagem, para não ser atacada por ferrugem, é a troca do óleo. Então se você troca o óleo a cada 20 mil, você não tem problema com isso, certo? Então tá aqui o brunimento, perfeito, tá? Aqui a superfície está lisa, acabada, né? Totalmente acabada. Você pode perceber que onde tinha ferrugem, ferrugem, não tem mais, a não ser umas pequenas imperfeições que o retentor ele absorve. Ele é, é, é, se adequa muito bem aqui. Nessas pequenas imperfeições aqui né? Não sei se você consegue perceber aí Já desse lado de cá, como não tinha ferrugem Está perfeito A gente aplicou o brunimento aqui também Menor proporção, é claro E muito mais aqui, onde tinha mais ferrugem E percebe aí que Está lisa Os dentes também, ó Limpinhos, Sim. novos A não ser esses dois aqui do meio Que é o de trabalho do carro O setor do carro, certo? Então é onde que vai gastar sempre um pouquinho mais mesmo, mas em relação ao outro que a gente tirou do carro, estão novos. Então não vai provocar barulho. Né? O embuchamentozinho daqui tá legal. Está no lugar perfeitamente. Se não tivesse, a gente ia trocar por bucha, né? Bucha de, de, de, de bronze. Né? É, outro detalhe também aqui, na montagem é quanto aqui, ó. Esses pequenos detalhes Que é o canto, os cantos vivos Estão todos aqui, ó desbastado tá? Tantos cantos aqui de entrada As quinas aqui Da cremalheira E também aqui A entrada onde vai começar o retentor Mais detalhes você quer saber mais a respeito Da cromagem De cromagem, brunimento Até que ponto Que se dá um brunimento Até que ponto é aceitável fazer brunimento? E até que e a partir de que ponto é que tem que recromar? Você pode é, deixar sua mensagem, né? Ou nos enviar um e-mail, que é o preferência, é né, preferível. E, ou então, em última análise, nos contactar pelo WhatsApp, tá? Mas eu dou preferência aqui para os e-mails, atendimentos aqui para os e-mails, ok? Se você quer saber mais detalhes, é só entrar em contato com a gente Que a gente dá aí a consultoria Acerca desse serviço Que em muitos locais do país Está em torno de 80, 100, 150 reais Isso só o um serviço Fora o frete Uma peça nova está em torno de 250 Até 300 reais Então Você gasta apenas algumas lixas Alguns pedacinhos de lixa A sua energia de fazer isso aqui manualmente tá? Porque isso aqui é um É uma, é uma, uma aplicação artesanal Certo? É, eu não levo para Eu não levo para torno Eu não levo para lixadeira Porque na mão isso aqui dá certo Torno e lixadeira nem sempre tá? Pode reduzir a cromagem Cair demais aqui a medida E aí o retentor não funciona Então tem que ser artesanal Tem que ser na mão tem que sentir o tato aqui ó da peça como que está aceitando então é técnica técnica artesanal eu posso ensinar se você quiser tá e por conta disso você manda aí o, o que a gente te informa como você pode ter o conhecimento de fazer isso aqui tá jóia e vamos partir agora para a próxima parte que é montar aqui agora a caixa né e instalar depois logo mais no carro ok até mais, muito bem pessoal. Finalizando aqui o vídeo. Agora tá, o carro já está no, no, é, embaixo. Caixa de direção no lugar, óleo no seu devido lugar. Olha, esse aqui que a gente estava falando: ó. Petronas tutela. tá, Multi ATF 500. Olha só, interessante e importante isso aqui: ó. Debson 6 sintético, ok? Então, ó, para câmbio automático. É, uma vez para câmbio automático, ele serve a direção elétrica-hidráulica. Tá? Então pode, pode aplicar seguramente, dura, não vai haver esforço na bomba elétrica-hidráulica e, e é onde que o sistema funciona aí de forma plena e suave. É, o último detalhe que a gente quer falar aqui a respeito que vale 200 reais, tá? É um reparinho que acontece muito nesses carros desse, desse ano. Então vai servir aí para quem? Para os mecânicos de plantão, né? reparadores aí, principalmente quem está se dirigindo para a direção hidráulica e também para entusiastas ou, ou simplesmente clientes que estão tá em busca aí de uma reparação responsável certo? e justa, porque acontece muitas vezes a pessoa cair na mão de algum mecânico, né? espero que não seja você que está me ouvindo, é, e aí onerar o cliente muito, muito acima do que é o justo. Então vamos lá, o que acontece muitas vezes as direções desse carro ficar dura. Pode ser a bomba pifada? Pode ser, pode ser o chicote, pode ser, mas pode ser também aqui. Ó. Esse conector aqui. Esse conector aqui é o positivo, certo? Ele acontece dessa plaquinha aqui, que faz aqui o contato com a bateria, trincar nesse ponto aqui. Ela trinca nesse exato lugar, tá? Cortando cortando aqui a comunicação de receber energia, que é uma carga muito alta para tocar a bomba. Tá? Então é onde que uma vez trincando aqui, a direção vai ficar dura, tá OK? Então o que acontece? É só você fazer um jump, você mecânico aí, faz um jumpzinho aqui e resolvido o problema, tá? Porque essa placa aqui, ela, até onde eu sei, não acha para comprar. É muito difícil, no mínimo, tá? Então é onde que você pode resolver fazendo um jump. Trincou! É, é, é quase difícil de se ver muitas vezes. Porque a trinca muitas vezes é pequena, é muito difícil de se ver. Você pega a chave de fenda e aperta um pouquinho, pressiona um pouquinho. Que você pode ver uma trinca. Se for o caso, é da direção sua que tem parado. Polo 2002-2003, direção elétrica hidráulica. Então presta atenção aí, tá joia? Nesses detalhes, porque é mais uma aqui que pode valer aí 200 reais. É o que eu cobro aqui. Se o carro chega aqui, direção dura, eu vou verificar. Para colocar esse jump, para poder terminar concluir o serviço, a gente. Tem esse orçamento aí. Então, forte abraço. Ficamos aqui, tá? Finalizando aqui a, a, a direção do polo. Já instalado no um lugar e perfeitamente funcional. Ok? Dá um like, se inscreva no canal, compartilha aqui, pessoal.